Ai, ai. E aí, minha querida? Eita, não sei se é o Tranco ou se é o Zé. Estou confusa. Você está se sentindo mais ou menos trouxa? Oh, você está com voz... De... Hoje você... está Hoje com voz... O médium está gripado? Não. Está com voz espanhosa? É o, é, o, é o microfone diferente. É o um microfone diferente? É. Tá, tá, tá deve ser o tranca, mas está um tranca fanhoso. <risos> é melhor ou pior para você? Está tá diferente, é o poder da perspectiva. Está tá diferente, estou notando um contraste. É. É porque eu gosto de ficar mais confortável, né? para eu ficar mais confortável, precisa, não dá para trazer o microfone Master Plus né? até aqui. Aí, <risos> foda-se a qualidade, né? Estou confortável. Só tenho uma, uma melhorada. Melhorou? Tá Estou então, mais confortável. Está feliz, está confortável? É, é foda-se o resto. Tá, me tem, você me entende? Totalmente, As palavras estão audíveis. Estão audíveis, que todos os seres sejam livres e felizes. Está tá feliz? Está tá falhando? Está falhando. É. Não está falhando. E, tá. e eu estou entendendo o que você. Tá. Acho <risos> estou entendendo as palavras que você está então, dizendo. Então foda-se. Entende? Então, foda-se. Foda então, começamos de novo. Tudo bem, Tranca? Tudo bem, mas esse áudio, o poder da perspectiva pode ser resumido como foda-se. Por quê? Porque foda-se é libertador. Foda-se. E tem o foda-se neutro, você já viu? Você já viu esse foda-se, o Tchuliana? Qual foda-se? Foda-se neutro, foda-se. Ah, você quer que o outro se foda? Não, a situação. Foda-se para a situação, foda-se neutro, entendeu? É mas, o tipo um não importa. Tá certo, mas... mas sim. Bom, é porque se eu coloco na caixinha só uma resposta, já, já é um limite, certo? Porque é o bonitinho da liberdade, da perspectiva, é poder ter diferentes perspectivas, justamente. Foda-se nesse agora... Não foda-se nesse agora, nesse agora, ou nesse agora, esse aqui eu acho que importa mais, isso aqui não importa. Entendeu? Essa, essa administração bonitinha, fluida. É. Não é assim para você? É, por isso, que a, por isso que a perspectiva de que sempre a resposta é o foda-se é, me pareceu limitante. Não. É sempre um foda-se. Só que não é geral. Por exemplo, aí é a tarde, não é? Já é a tarde aí? Aqui é a tarde, sim. Você tomou café e almoçou? 2h22 da tarde, neste momento que eu olho para... Aqui é 19h22 da noite. Tá vendo, Estamos falando de lugares tão distantes e você reclama do meu tom de voz. Olha, aí. Olha eu não reclamei, só falei que estava. Eu descrevi. Entendi. viu que Está tá menos chegando. fanho para você agora? Está um pouco menos fanho. Um pouco menos. Mas se você quer ser fanho, é a liberdade? Você me permite? Uhum. Porque se você não me permitir, eu vou falar, foda-se. Entendeu? <risos> Agora, é, o, é indireto, por exemplo, você sabe onde está Plutão nesse exato momento? Não faço ideia, espero que esteja bem e feliz. É, mas você tem expectativa aí para o <risos> sentimento de Plutão, né? Tem que desejo deseja para ele, não por é, ele, né? Não, não desejo mal-estar para Plutão, então espero que Plutão esteja em bem-estar, feliz. Isso, Estado de direito fora fora o estado de direito, de maneira compatível ao seu grau de consciência, você tomou o seu café e almoçou pensando no Plutão? Não, não. <risos> não, pensei, não pensei no Plutão até não agora. Não pensou né? nele até nesse não. momento. Faz bastante não. tempo que você não pensa nele. Né? Faz bastante tempo que eu não pensava no Plutão. Ele que ele não, não se sinta magoado com isso, mas não é. foda-se. Foda-se, é, Plutão. Faz muito tempo que eu não pensava no Plutão. Foda-se. Mas entende o foda-se neutro? Foda-se. Agora, se você usar o conceito social de foda-se, vai ter tanto foda-se nesse áudio que vai ter que pôr lá a uh, indicação, né? Não tem palavras chulas, né? uh, Então, o foda-se, tem o foda-se social, sabe? Não me importa. E... Se é bom ou ruim, não me importo. Tá? E tem o foda-se neutro. Que é libertador. Que o foda-se dá uma independência para o ser. Agora que vocês têm o conceito, vamos, vamos, vamos substituir o termo. <risos> é, né? A gente abre espaço, depois a gente deixa fofo. É, ainda é. Bem, ser, não é o meu termo preferido. Eu prefiro saudar Plutão. Saudar <risos> não sei, mas bonitinho. Me, me a ideia de Plutão me veio, então eu saúdo. Então, eu, agora eu vou, eu vou, te, vou sim, te ensinar. Né? Tem coisas que você não saúda, né? você não cumprimenta, você não é de acordo com uma série de coisas do mundo. Né? Isso. Mas você respeita porque não é responsável. Você nega, mas respeita. É, e eu uso para que aquele contraste literalmente sirva para esclarecer a certeza do meu desejo de algo diferente. Fato. Mas ah, eu não estou colocando você em uma situação difícil, é só para trazer clareza, tá? A fome de crianças na África, ou na Europa, ou na Ásia, ou na Oceania, ou no Brasil, ou na América no do planeta XPC-16, é. ou na galáxia, de... onde quer que seja assim. Isso, você não gosta. Presumir corretamente? Não, não gosto, exato, não gosto. tem uma presunção, estou presunçoso hoje, né, <risos> Ah, ah, ah, <risos> não uma gosto. presunção coerente, né? Noto que existe, e noto no meu interior um não gostar daquele, do sabor daquele saber e justo. Não gostar te faz responsável? Não gostar me faz responsável Ahm, pela exist fome existe Responsável no sentido de ter uma habilidade de resposta, certo? Então, sim. Não gostar te faz responsável no sentido de ser responsabilizada por isso? No sentido de ser culpabilizada por isso, não. Mas no sentido não. de ter uma habilidade de resposta àquilo, mesmo que seja um simples não, não gosto... <risos> É, então, habilidade eu... de resposta àquilo, de, do seu direito ao que te remete à responsabilidade, sim. Mas como se você fosse culpabilizada, responsabilizada e ser cobrada por aquilo, não. Essa é a resposta? Mais tranquilo, olha só. Do ponto de vista linguagem de máquina, tá bom? Zero ou um no sistema? certo Que dificuldade não é porque Possível. eu tô tentando conciliar para mim mesmo porque me parece que há sempre uma responsabilidade participativa no sentido da habilidade de resposta de se notando o saber daquele sabor que não se gostou não se gosta de se explicitar um sim ou não, um zero ou um naquela equação. Não, mas é uma questão de proporcionalidade de representatividade. É o que eu disse. É, Na um... proporção de identidade, você não pode ser culpabilizada porque você não tem o papel de sanar isso. Sim, mas no, no meu pequeno na minha pequena particularidade desejante, naquele pequeno modo <risos> de um grande sistema neural, aquele pequeno neurônio pode dar o seu, o seu thumbs down, o seu polegarzinho é, para é baixo. Não é tão pequeno assim. Pode e eu espero que sim. E, e essa é, digamos assim, a minha responsabilidade binária como pequeno neurônio desejante. Sim. É isso aí. É como se fosse uma grande um grande aglomerado de particularidades desejantes e se um, uma grande um grande número dessas particularidades particularidades desejantes se permitissem dizer não a, a manifestação da fome se tornaria de certa forma impossível porque o sistema me parece ser eminentemente democrático não eu concordo e a sua conclusão é baseada em anos de ensinamentos, perfeito. Só que existe esse gap, esse feeling não desenvolvido. Qual gap? Não em você, tá? São um sistêmico dos seres humaninhos. Qual é o poder da perspectiva, né? é a pessoa ter ciência de que ela tem uma grande amplitude né, de olhar, de enxergar, mas até que ponto o seu olhar está além do seu voto? Né? O seu voto, que é importantíssimo, mas é um voto. Eu não quero assim. E, e dizer eu não quero assim não te põe numa posição de culpa. Porque Deus não é aquele Deus do Velho Testamento. Sabe, Tchuliana? Não é aquele Deus imaturo que se o, o, o filhinho fala assim não, assim eu não gosto, ele vai se sentir afrontado? Além de afrontado, ele vai punir todos que fazem parte. Entendi. <risos> Então o seu se voto, é. no, o seu voto faz você fazer parte, faz, mas no, o seu voto é direito. Sim. É, é, é de direito, né? É direito para os esquerdos já vai achar que está mal representado, né? Aí... Não, mas os de esquerda entendem bem os direitos. É... é. Os é direitos é, de cidadania. É, é. estamos evoluindo. A minha resposta padrão. Estamos evoluindo. Então, o... <risos> essa frase aí. Ah, né? como, é, como é que a, a outra ajudante lá nos, nos ajudou? É o Inhaim né? aí é o orixá das tretas, né? Entende bem, a chama Ihaim lá, que ele resolve. Ele ou ela, não sei. Aliás, então, se tivesse Iain representado no, no, no sistema, não ter, as tretas não teriam proliferado. Pois é, mas olha só o quanto trabalhamos para trazer Iain, né? O Inai ele antecipa as tretas e coloca não tretas sabemos, no né? próprio sistema. Não, eu estou configurando o Iain. Você, tá, você já está colocando ah. atributos ao ah. Iain. Daqui a pouco o que... é é. Iain será um é, é. Estagiário já está dando... Por... Está dando serviço para o <risos> estagiário. Está aí... <risos> oh, feliz, sente oh, aí a energia do Está feliz. Está na felicidade. né? Olha como eles gostam de mim, estão me dando serviço. <risos> Mal eles sabem onde tá entrando. Então, é importante ter ciência dos direitos, né? para você saber até onde vai o seu direito. Como eu fiz com você. O seu poder de voto não faz de você integralmente responsável, faz de você corresponsável, onde a sua a sua responsabilidade se limita ao voto de ser compassiva ou não com a situação da qual você vota, né? Do qual você vota, né? E essa qualidade da expressão e a liberdade da expressão é o poder da perspectiva então traçando um paralelo, paralelo simples né? a perspectiva traz com isso uma geometria projetiva né? que traz perspectivas e amplia a linguagem dando, dando estrutura e ângulo a diferentes camadas né? Concorda, Juliana? Concordo. Muito foda, né? E uma, uma, foda, ref... né? E uma reflexão participativa em cada agora. Você Exato. recebe aquela, aquela realidade, saboreia e, e responde. Corresponde. É. E aí, nessas projeções, temos a possibilidade de estruturar melhor nossas projeções. Porque o ser. <risos> que se responsabiliza com a fome, além do seu voto de não gostar e não querer a fome, não concordar com a fome, está se baseando em uma projeção multidimensional, problemática, aonde ele acredita naquelas responsabilidades, se cobra pelas responsabilidades, se intitula responsável, compra a ideia, e sofre com isso. O problema não é você se sentir responsável, se sentir motivado, ter um impulso, abrir uma ONG e fazer um trabalho com jovens que passam fome. Longe disso, parabenizo quem toma essa iniciativa. A questão é você não querer fazer, não querer que exista, e se sentir responsável porque existe. E a agonia não é porque existe fome, a agonia é porque você se... Porque existe fome. E tudo isso é uma projeção multidimensional. E aí a gente coloca essa fichinha, né? esse pequeno avanço, essa pequena subida na senoide além do limite. Esse ponto riscadinho essa... esse... <risos> aí. É, essa foi uma boa piada. Você está melhorando. <risos> Há avanços aí. Para poder. Estabelecer uma, um campo analítico bem fundamentado para introduzir as múltiplas dimensões de atuação do ser humano. E aí, com essa geometria projetiva, que é véia, né? O negócio é velho, A gente consegue estabelecer referências para ter esses saltos dimensionais. Se eu tenho uma perspectiva instintiva, um posicionamento. Uh, emocional, eu consigo estruturar essas diferentes camadas interativas uh, em um sistema projetivo, aonde eu consigo estabelecer uma estrutura de rede e campos de influência para mapear o cosmos do ser ali que está interagindo, as estruturas dos pré-consciente, consciente, inconsciente, subconsciente, em camadas das dimensões que fazem parte da estrutura psíquica do ser e suas dimensionalizações com isso temos liberdade podemos ter liberdade é, podemos escolher para escolher temos que uh, tomar né? provar perceber e analisar para estabelecer coordenadas para ter referências para funcionalizar padrões psíquicos e por que não padrões algébricos né o que diria o Crits Aquele trouxa, punheteiro... Oh, não, desculpe, eu estou, eu estou pensando alto. Né? Então, para isso, e agora a gente consegue dar saltos, né? olha o trabalho, como funciona, estabelecer raciocínio dedutivo, teoremas e axiomas que são bem fundamentados ou não. Imagina alguém que constrói anos da vida em uma triangulação do drama se baseando em um axioma, em uma regra aonde ele não pode ser livre, não pode ter autonomia, não pode ter... ele não pode ser. Aí você propõe um outro axioma e tendo ciência dessa estrutura e desse mapa, o axioma substitui o outro, reconfigura tudo, desmistificando e tirando peso trabalhando na gravidade das coisas, deixando o ser sem traumas. Lembrando que trabalhar na gravidade não é trabalhar na importância, onde o ser não deixa de dar importância, não deixa de refletir, mas tem espaço para isso. É isso aí, Juliana e terminamos. Entendi. Entendi. Não, não fica refletindo como se tivesse uma... Cela de prisão condenado a uma eternidade sua é. frente entendi e aí a gente consegue estabelecer um sistema de coordenada, só que em vez de ser em um plano cartesiano, bidimensional a gente consegue estabelecer um sistema de coordenada multidimensional em um plano trancaniano <risos> gostou? cunhei agora hum. o termo hum. É <risos> o do Descartes, né? Agora é só tranca lixos, né? Tranca, é maravilhoso. <risos> Sabe os, os espiritualistas é difícil os espiritualistas gostar de matemática, porque há é uma ilusão de que a espiritualidade essas coisas é de humanas, né? Mas aí quando começa a ouvir esse canal <risos> Se fode. Mas não se fode, não, porque matemática é só a linguagem. Fica tranquilo, gente. Fica tranquilo. Fala foda-se para o medo da matemática, porque a matemática é muito importante. É, aí... é uma linguagem divina. Você pode olhar isso, esse axioma, e o, o, o sistema que esse axioma sustenta para ele e decidir se ele decide se ele quer trabalhar dentro desse sistema onde a matemática é um mal é um, uma coisa que ele não pode aprender olhar uma linguagem que ele não pode acessar ou se ele prefere um outro sistema com um axioma onde é uma linguagem que ele... é são sistemas de coordenadas, né? Isso. Mas... Vamos, vamos por maldade. Pode ser coordenadas polares, cilíndricas, elípticas, hiperbólicas. Desculpe, seres, é só referência. Estou zoando. Mas, mas não precisa ser ficar perdido porque se há uma coordenada ali há uma coordenação conjunta, comum. É isso. Eu concordo, concordo. Traz tangente, né? Traz uma tangente, traz um tangenciamento, né? E fica tranquilo, estamos juntos. É tá só tranquilo. pedir ajuda para o tranca. Exatamente. Gostou, né? Eu também. Gostei, ficou legal. Eu gostei, ficou, eu gostei, ficou. Eu como como eu vou achar ruim? Né? Dou liberdade a qualquer ser de não gostar, mas eu gostei. Não, aliás, mais não, né? E eu gostei, eu gostei. Como é que é? Eu dou o meu dedinho polegar para cima. É, por exemplo, a gente, para sair da ambiguidade, a gente precisa passar é, num palavrão, quer ver? Axonometria, né? para poder tirar a métrica dos axiomas, para estabelecer uma perspectiva. <risos> o ano que vem promete, Tchugana, a gente terminou o trabalho do lado de cá. É sentido, porque a perspectiva necessariamente, ali vai ter um ângulo de visão, certo? Isso é exatamente. Um de pensamento. É uhum. Exato. E Digamos tendo ali... estruturas dimensionais em camadas de atuação, fica muito mais fácil mapear o, o julgamento. Entendi. Digamos que ali as energias do cosmos vão fazer uma curva. A curva. A curva para comer os pães de queijo. Isso. <risos> <risos> é certo. Mas e e através do poder da perspectiva o ser se localiza no seu sim. céu ou inferno particulares sim é uma é um ponto de isometria baseado em axiomas saudáveis né e tranca é esse poder da perspectiva com, com menor modulação do ambiente, com maior grau de liberdade, sem o ser estar preparado para isso, que gerou o a experiência do umbral para tantos seres? É... Hum. Poder da perspectiva é a liberdade da perspectiva. E em tese, perspectiva significa ver através de. Isso. Então você está vendo através do seu grau de consciência e do seu nível de responsabilidade. Quando não há uma clareza das responsabilidades, níveis de atuação e estruturas de corresponsabilidade, aí se manifestam coisas como um brau. Mas o umbral é um sinal literalmente disso, um ser que não foi, não não teve, foi negligenciado. Tem limitação, não tem liberdade de perspectiva. Foi negligenciado pelos administradores do, do sistema. Sim. Não, não, não, não aprendeu a ler e a escrever no, no livro da vida e se vê num ambiente sem qualquer modulação do... do, do da imersão ali, certo? É, por exemplo, lembra do Quantum das habilidades? Lembra que ele explicou agora há pouco? Lembro. Não foi hoje, mas foi esse faz Não, pouco foi, tempo. Foi numa conversa da semana passada. tá É só olhar umas, acho que umas duas ou três conversas aí antes dessa que vai estar lá o Quantum das habilidades. Isso. Aí essa condição do quantum das habilidades, se a, liber, a liberdade da perspectiva, o poder da perspectiva estivesse pleno, ver através das habilidades e das limitações e das atuações com clareza seria funcional e ótimo para o bem-estar dos indivíduos. Entendi. Quase que imediatamente. Então, o próprio ser faria uma autocorreção. Certo, porque ele ele notaria a correlação imediatamente. É, distorcer a perspectiva é perturbador. Por isso que dá, é, vocês chamam de um brawl, né? Imagina você pega um desenho e põe um sobre o outro, é estranho? O cérebro não não, não dá, não gera convenções visuais para estabelecer conceitos que parecem ou não reais é importante ter um método de representação, uma linguagem, senão fica difícil. Mas essa representação e essa linguagem para seres que estão na etapa né, de ser ciente, que é ciente da, da, da, da evolução da consciência quando ele está ali naquele degrau, essa linguagem é uma linguagem que, que é aprendida. É o melhor, a melhor, a melhor coisa a ser feita se você está ouvindo esse áudio e está aí se coçando para saber o que é o quanto das habilidades e está se coçando para saber o que é habilidade. a Habilidade é inata, como a liberdade, a felicidade, a estruturalidade. É todas essas coisas são inatas, elas são percepções. Da psique humana, que é um grau de consciência, é uma estrutura Porém, essas, essas habilidades estão disponíveis e são maturadas a partir das experiências e aprendizados que o ser uh, tem durante a sua vida Ele vai tendo experiências, contrastes, ensinamentos, mestres E tudo isso vai fundamentando sua própria forma de ser, ver e agir a melhor maneira de interagir nesse campo é através da geometria descritiva. Né? Ou o método do Monge, o menino estudou isso hoje. Né? Onde uh, o objetivo de representar conceitos tridimensionais estabelece, uh, gera um plano bidimensional. Então, tendo distância, ângulo referencial, volume, grandeza, gravidade, tudo isso faz com que uh, faz com que o ser tenha mais propriedade, independência, integralidade. Por quê? Porque ele tem domínio sobre os próprios passos. É individual, ele segue a partir da, da sua individualidade como seu eixo. E tendo voz para si e não para a agência, ele tem a função desejante. Ele tem liberdade existencial. Compreende, Tchuliana? O ser consegue acessar tudo isso sem estudar geometria descritiva, não? Não, eu só estou usando esse termo como muleta. Isso já foi bem desenvolvido. Isso já está disponível para download. As pessoas já acessam os campos. E tendo esses referenciais, ele chega ao resultado. Ele consegue chegar ao resultado. O que eu estou fazendo é um jumper para vocês beberem dessa fonte indiretamente. Para os usuários mais hardcore, né? Da droga aqui, <risos> você pode ir lá estudar se você quiser. E ótimo, porra, vai cair um monte de ficha. Mas não é necessário, né? Só se você sentir vontade. Só se você sentir vontade. Porque senão, foda se não, foda-se. Nos foda-se neutro, né? É, foda-se, de assim, você falar, ó, aí meu voto é não. E foda-se. Isso, isso. <risos> entendeu agora? Voto. Tudo isso é para você entender meus, minhas o ofensas, é entendeu? Exatamente, chega a proposta lá, né, das tretas, fala, minha, meu voto é não, minha resposta como particularidade responsável, é não. E foda-se. Ou sim e foda-se, sabe? Eu, eu falo sim e libero. Isso, é só para não falar sim ou não e aí ficar sentindo culpado por ter dito sim ou dito não. E é o limite, né? é o limite. Sim, a minha, a minha responsabilidade acaba aqui. Mas meu desejo para é esse, esse esse. Não, meu desejo para, é esse, esse e esse. É um limite, né? Então, o poder da perspectiva dá, dá ao ser que é detentor desse poder a estabelecer limite para o próprio olhar. Porque o fato de, por exemplo, você gosta de carro. Você gosta daquele carro lá do cobra, não é, Tchuliana? Carro do cobra, Shelby o cobra. cobra. É que Shelby o menino cobra. mandou foto para você outro dia que estava junto do dele. Tá lá, mandou a foto. Ele não gosta que expõe. No museu com tecnologia obsoleta. Tá bom, já tá, tá vendo? Você sabe o poder da perspectiva. Mas vamos lá. Você acha bonito? O que é mais relevante para o momento atual do planeta? Calma, deixa eu, deixa eu dar o um exemplo. Você, meu Deus! Você está exercendo muito esse poder. Está precisando meu, de uma privação. Minha, a minha, a minha, não muito ampla porque é um carro que eu gosto sem limitações. Mas eu vou. Deixa eu dar um exemplo. Aí você vai entender. Eu, eu, eu, eu oh. um exemplo. um exemplo. Você gosta lá, mas o fato de você gostar não faz de você proprietário. Não faz de você pessoa que deseja ser proprietária. É um gosto, é essa sutileza. Por exemplo, eu gosto de orquestra, eu. Principalmente se está tocando funk, né? eu gosto, eu acho magnífico a orquestra. Mas isso não faz de mim um ser desejante de ser maestro, ou mais humilde, ser trompetista, violonista, né? Né? Uh, isso não faz de mim o ser que deseja fazer parte, é, admirar. É esse mesmo conceito que eu estou metaforizando, estou trazendo a metáfora para os seres entenderem que o fato deles desejarem, negarem ou concordarem com algo não faz deles alguém uh, presente, alguém responsável no sentido administrativo da coisa. É tanto tempo sem administradores dos, dos derdraus, lá do seten, dos 78 derdraus, de sustentação e manifestação, que o sistema ficou em desordem. As pessoas se responsabilizando indiretamente, inconscientemente. Mas agora está mudando, graças a mim, ou graças a Deus. Em É. Vão fazer todo o trabalho e ir embora. Quem foi? Foi em Aim. Aí vai ter uma nova religião e vai todo mundo cultuar em Aim, entendeu? É uma boa ideia. Vou levar isso para a cúpula. Alguma, alguma dúvida, Tiogana? Ficou bem completinho na minha opinião. Não ficou, eu, eu acho que eu, eu acho que eu entendi. Eu também acho. Já estamos bem. Há um avanço. <risos> <risos> Paz, bons estudos. Gratidão, tronco.